E aí gente, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o fato do God of War não ter ganhado o prêmio de jogo do ano. Já viu. Vencedor. Elder Ring! Aê! Aê! Caralho! Elder Ring! Boa! Ai, meu Deus! Miyazaki-san! Miyazaki? É isso! Miyazaki san e eu também vou explicar aqui alguns pontos do porquê que ele realmente não merecia ganhar o prêmio de jogo do ano nesse ano. Bom, muito se discutiu sobre isso, sobre se Elden Ring realmente merecia ganhar, abrindo palco imagem até para ameaças e discussões muito tóxicas no Twitter, sobre ter sido comprado e o God of War não ter ganhado, né? Porque foi um jogo muito bom. O que não é mentira, o God of War desse ano, o God of War Ragnarok foi muito bom. Teve prêmios ali que ele realmente mereceu. Apesar de não ter ganhado o jogo do ano, o God of War ganhou mais de 5. Troféis diferentes de diferentes categorias então já é um grande número já de conquistas para o jogo e o Elden Ring querendo não merecia espaço mas vamos aqui agora as comparações né porque que Elden Ring mereceu e por que que God of War não mereceu vamos lá primeiro ponto é que o God of War não mereceu por não ter inovado tanto na questão de jogabilidade na questão de gênero do RPG né porque God of War estourou é um RPG e não ter tanta inovação né é só uma sequência do primeiro jogo querendo ou não uma sequência na história que é muito boa mas na gameplay não tem tem uma inovação muito grande, é, querendo ou não, é bem linear ainda, não é um mundo aberto. E o Odin Ring, por outro lado, foi um marco na história dos jogos da Fun Software, que inovou por completo o Souls-like, enquanto o God of War não teve isso, não teve uma, uma inovação diferente do último jogo deles. Não teve muitas melhorias nos gráficos, não teve uma diferenciação muito maior na IA do jogo, no combate também, se tornou muito monótono e parecido com o primeiro. Algumas mecânicas novas que tiveram no God of War não são novas, são batidas já. Como por exemplo a escalada que tem, por exemplo, de um lado pro outro com as lâminas do caos. São tipo uma tirolesa que tem em um jogo normal. Por outro lado, no mundo de Elden Ring, com ele sendo tão aberto, abre espaço para você ter diferentes meios de locação. É, de diferentes meios de exploração. Então meio que nisso ele também perde nesse quesito. E agora vamos nesse ponto aqui, né? Combate. No jogo do God of War, você tem um combate muito igual ao do primeiro. Sem muita diferenciação de coisas, tipo, de ataques, de combos e essas coisas. Agora no Elden Ring, você tem muito mais opções de ataques, de golpes, de categorias, né, de personagens. Layout, vamos falar um pouquinho de layout. Esse layout de God of War ficou muito feio. Porra, parece um layout de jogo de celular, tá ligado? Porra, não tem como. Muito confuso. Pô, eles poderiam ter mantido do primeiro jogo, já que o jogo é tão parecido com o primeiro. Bom, acho que deu pra entender mais ou menos porque God of War não ganhou o prêmio de jogo do ano. Ele não inovou em nada Agora, por outro lado, o Elden Ring é, Meio que reiniciou o círculo de Souls-like Inovando completamente como que vai ser Os jogos deles daqui pra frente Agora, os outros prêmios que tiveram, né Pro o for Ragnarok, por exemplo, trilha sonora Design de áudio e as outras coisas foram muito bem merecidas. A trilha sonora do jogo é incrível comparada com a de Elden Ring. Não tem nem comparação, mano. Então, tipo assim, eu não acho que foi comprado. Eu acho que foi bem injusto até. Por God of War ter conquistado mais prêmios do que alguns outros jogos que talvez mereciam. E eu acho também que não importa muito se o jogo ganhou ou não ganhou. Porque o que interessa é se no final a gente vai conseguir comprar, né? Mas é isso, rapaziada. Até um outro dia.